Não tem como ler o histórico? Pode entrar. Por, obrigado, amor. Amor, eu não tô jogando um jogo onde eu estou tentando é, foder monstros assassinos, tá? Amor. amor. Amor. Eu não tô tentando mamar esse homem na minha tela. Amor. Amor. Te amo. Obrigado. Nice.